Tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio Sage, e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Sejam muito bem-vindos ao meu quarto e hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas lentes de contato favoritas. Eu tenho algumas por conta da minha trajetória nesse mundo da maquiagem, principalmente no mundo cosplay. Eu fiz vários personagens e por isso eu acabei tendo contato com vários tipos de lentes de contato diferentes. Mas a ideia desse vídeo é eu mostrar pra vocês as minhas lentes de contato favoritas. No final das contas, essas lentes de contato, elas sempre têm alguma história, alguma coisa por trás que mexeu comigo de alguma maneira, então eu gosto muito delas. A primeira lente que eu vou pôr aqui e mostrar pra vocês é essa lente de contato vermelha. Essa minha lente de contato eu acho que é uma das mais fininhas da, das que eu tenho e ela é super confortável. O legal dessa lente de contato é porque no meu olho, pelo menos, ela fica bem, bem vermelha, porque o meu olho é, ele é escuro. Só que nos meus amigos que têm olhos mais claros, todas as vezes em que eles colocavam a lente de contato, ela acabava ficando meio alaranjada. Minha história com essa lente de contato... Bom, vamos lá. Eu tive um evento de anime na minha cidade durante seis anos. Então eu e minha família, nós fomos donos e organizadores de um evento de cultura pop e anime aqui na minha cidade. O evento se chamava Anime Zero e a gente tinha uma sala temática específica que não tinha em outros eventos, que era a Sala Aliança Vampírica. É, era uma sala que a gente deixava super... Com um ar medieval, vampiresco, e eu comprei essa lente de contato especificamente pra fazer o meu personagem, né? Porque todo mundo na sala era caracterizado. A gente dava sangue falso pras pessoas na entrada tomarem, né? Sangue comestível e tudo mais. Era muito divertido. Essa lente de contato ela é super confortável. A única coisa que ela me incomoda um pouco é porque ela fica com uma aura colorida em volta. Não são todas as minhas lentes coloridas que ficam assim, mas essa tem uma aura colorida que fica em volta. Essa lente é uma Half Sclera, ela é uma lente tipo de demônio, tipo de possessão. Ela não é aquela que pega o olho inteiro, ela é tão grande quanto uma Circle Lens, que é uma lente um pouco maior, ela deixa o olho meio endiabrado e tudo mais. E eu ganhei da Preci no aniversário de dois anos de canal. E eu fiquei super feliz. Essa lente de contato, ela é uma lente de contato um pouco mais grossa, ela é mais rígida. Mas ela não deixa de ser confortável. Ela é uma lente super, super confortável. eu também gosto bastante dela. A... A Paula é uma amiga minha. E ela tem uma loja que vende desde maquiagem esses produtos diferentes. Eu vou deixar o link na descrição. Na verdade, eu não sei muito bem exatamente que lente eu comprei aonde. Mas na loja da Tracy, tem várias lentes de contato. Se não todas as que eu tô mostrando aqui pra vocês. Tem um preço super bom e é super confiável. Então eu vou deixar aqui na descrição. Aliás, beijo pra você, Paula. Tô morrendo de saudade. Essa aqui é uma lente de contato azul, meio neon. E eu comprei ela pra fazer um cosplay de Yui, de Sakura Card Captors. É um dos meus personagens favoritos. Essa lente de contato ela tem uma história boa, mas uma história triste. Foi, de certo modo, o último cosplay que eu fiz. Por um concurso que eu participei, eu cheguei até o final, nas eliminatórias. E o Yue que foi personagem por qual eu comprei essa lente de contato. É um personagem que eu sempre gostei muito, sempre gostei muito de Sakura Card Captors. E esse personagem em si marcou tipo também a minha infância. E eu fiz uma asa maravilhosa de mais ou menos 3 metros cada uma que abriam assim na hora da apresentação. E eu participei desse concurso, acabei não ganhando esse concurso. Teve umas roubalheira aí porque, bom, você que é do meio do cosplay você sabe que tem muita roubalheira no meio do cosplay. Então. E essa lente de contato, ela é lente de contato também um pouco mais grossa. Ela é super confortável também. Eu acho que todas as lentes que eu tô mostrando aqui para vocês confortável. E... Bom, eu gosto muito do efeito que ela traz. Eu já fiz algum vídeo de maquiagem com ela. Essa lente de contato é a minha lente de contato, eu acho que mais favorita de todas. É uma lente de contato que a cor me agrada em tudo. Eu já fiz vários personagens com ela incluindo o personagem que mais marcou minha vida no mundo cosplay, que foi o Seishomaru, do anime no Yasha. E com esse personagem, eu definitivamente cheguei muito mais longe do que eu pensava que eu poderia algum dia chegar no mundo do cosplay. Eu ganhei vários Concursos cosplay, eu ganhei concursos no Anime Friends, no Ressaca Friends, no Anime Dreams. E com esse cosplay também eu fui pro Esquenta da Regina Cazé, que foi um momento único pra mim. Eu nunca imaginei que eu algum dia seria convidado pra participar de um programa de TV. Eu vou apresentar pra vocês agora Otávio Seiji, ele vem de Sorocaba. Tem 20! Minutos. Ainda mais na Rede Globo. Muita gente não gosta da Rede Globo, mas eu não tenho nada, nada mesmo a, a dizer contra eles. Pelo contrário, eu fui, tipo, muito bem tratado quando eu fui pro Esquenta. Fui com tudo pago avião, hotel e foi maravilhoso. Assim, foi uma experiência única pra mim. Eu conheci muitas pessoas legais. E o Seshomaru ele é um personagem que marcou, tipo, a minha infância. Poder executar esse personagem e me tornar esse personagem tanto físico tanto quanto na interpretação e tudo mais, foi maravilhoso pra mim. Então essa lente de contato, ela marca muito, muito esse período. Essa minha lente branca, ela tá perto também de vencer, então ela tá me incomodando bastante. E igual aquela que eu falei pra vocês, a primeira, a vermelha, ela também ficou uma aura branca. Então acho que são as únicas duas coisas que eu não gosto muito. Essas foram as minhas lentes de contato favoritas. É... Se vocês gostaram de conhecer um pouquinho mais desse... Dessas minhas coisas diferentes Eu tenho mais lentes que eu posso mostrar pra vocês Falar um pouco mais de lentes também Se vocês acham isso legal, eu posso dar dicas de como cuidar Posso dar dicas de, de como você colocar lentes Se você nunca colocou Se você gosta desse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários Pra eu poder fazer mais vídeos pra vocês Se você aí do outro lado, trabalha com lente de contato e quiser enviar lente de contato pra mim, eu vou ficar muito feliz Porque é uma coisa que eu gosto muito e me ajuda muito Nas minhas maquiagens, principalmente nos cosplays Que eu pretendo voltar a fazer É isso aí, eu amo muito vocês, meus monstrinhos Até a próxima e falou!